Governo mentiroso, hoje sua casa cai Reformar o ensino médio, esse dinheiro pra onde vai Nesse país que a gente mora, chega até me dar do gosto Uma bala que você compra, você vai pagar imposto Não aguentamos mais tanta corrupção Temos que nos unir pra melhorar a educação Se todo mundo nos unirmos, vamos ter mais força pra lutar Tirar filosofia é a mesma coisa que tirar nosso direito de pensar Levanto de manhã querendo mudar o mundão Quando chego no colégio já me dá decepção Chego no colégio junto com meus irmãos Diretores preocupam com o uniforme, mas não com a educação Na sala o diretor de TV de 46 e câmera digital Na sala de aula tem goteira no teto, isso é a real E aí, cameraman, chega em mim e dá o um zoom Hashtag todos contra, PEC 241 ao invés de tirar nossas culturas, invistam nas escolas e nas nossas estruturas. Apoiem os alunos e os nossos professores, afinal, com essa lei, nós seremos sofredores. Alunos brasileiros, julgados bagunceiros, hoje são elogiados pelos conselheiros. Professores e alunos falam com sabedoria, governo pense bem, educação não é mercadoria. Vocês sabem o que querem? Nós fazemos dessa forma. Ouçam os alunos, somos contra a reforma. Ouçam os alunos, somos contra a reforma. Um, dois, três, já já. <risos> então vai, subir? <risos> <risos> <risos> Mota de novo? Não, velho, não. Mas afinal com essa lei, Mas seremos sofridores. Os professores e alunos façam a força por E aí, cameraman, chega em mim e dá um zoom. Hashtag todos contra PEC 241.